Donaldo, quando você pega essas grandes negociações, a gente vê a importância do negócio, como tratar isso, como lidar com esse alto risco, né? quanto maior o retorno, maior o risco também, como compensar, como, até mesmo eu falo tanto mercadologicamente falando, mas também a gestão Sim. emocional Sim. dessas negociações. Para você ter uma ideia, nós temos seguidores que fazem compras de 500, 600, 1 milhão de reais ou até mais mês. Mercado hospitalar é igual você estar tá dentro do cockpit de um carro de Fórmula 1. Então, você está ali dirigindo, pilotando, de repente vem uma curva mais, mais é, é, é, agressiva, aí vem um cara, bate em você. Então, tratar desse momento verticalizado, sobretudo nas negociações mais agressivas, olha, eu digo a você que eu tomo um Prozac toda vez que eu vou fazer um, uma negociação acima de meio milhão. Cautela e uma análise muito mais minuciosa, das negociações mais agressivas. Para você ter uma ideia, tem negociações que eu preciso da autorização do meu nacional para poder bater o martelo nela por conta do volume. A responsabilidade ela é sempre compartilhada. E as métricas que eu uso geralmente são as métricas de evolução daquele cliente ou daquele negócio. Ele evoluiu, ele evoluiu o mercado me fala o que dele, o mercado fala tudo, tá? nada fica escondido, o mercado fala tudo. Às vezes, por uma falta de atitude, eu perco um grande negócio que pode prejudicar a minha unidade, pode prejudicar o meu distrito, pode prejudicar a minha, a minha região e pode prejudicar o meu consultor. E aí vem aquela situação de uma gestão bem desenhada. Eu, enquanto gestor, a minha equipe precisa saber aonde ela quer chegar, aonde ela precisa chegar e como ela precisa chegar. Se eu deixar essas três bases, esses três pilares muito claros, a minha probabilidade de um erro ou de uma frustração no negócio é muito menor. Mas se eu não tenho, e aí eu vou pensar do lado inverso agora, se eu não tenho um gestor que tem essa visão, se eu não tenho um gestor que tem essa maturidade, eu, enquanto consultor, posso ter essa maturidade. E posso, inclusive, chamar o meu gestor para uma real e mostrar para ele que talvez isso seja interessante para o todo. Então, pessoal, o gestor, ele enquanto pessoa, ele é um ser humano, ele erra, ele tem muita coisa na cabeça, ele pode esquecer e deixar passar algum cenário. Você enquanto consultor de atitude, você enquanto consultor de iniciativa, você enquanto propagandista de, de iniciativa, você pode contribuir para a gestão do seu gestor também.